Beleza Saindo aqui do Pô de gasolina Em Alagoinhas A gente parou aqui para fazer um lanchinho Tomou uma soda Comeu duas jujubinhas <risos> Jujubinha não, goiabinha Duas goiabinha E realmente não tem restaurante aberto Acho que pode até ter na verdade Mas... Eu não tô a fim de perder tempo e demorar, conforme alinhamos, as paradas foram apenas para abastecimento, nós não abastecemos aqui a moto. Mas foi feito o abastecimento do piloto. Eu coloquei um alimento com um valor calórico. E açúcar pra dentro. Porque tá precisando, sabe? Tá de rango, velho. Isso é doido. Barril, barril, barril, barril, muita fome, muita fome. A Maria, Teresa do no Norte, tá? É aqui que bate a dúvida: onde é que eu vou? vou subir aqui. Oh, gente Se não me engano Desce no final desta rua Passei Acertou, miserável Ó oh, Eu acho que me me tá errado já viu? Minha leitura de mapa já Tá estranhando isso aqui já Vou dar uma pausa para não continuar indo errado, né? Enquanto isso, vamos rodando, né? Templo batixto. Isso aí. de BR, ou de BA Será que eu acertei? OV, BA 154 Direto Não, acho que é isso mesmo Não é que acertei, rapaz? Let me see. Vamos lá, o celular. Pega ali. Onde estamos? Não, tá indo certo. É, BA504. Estão é, vendo aí? É isso mesmo. Aqui direto. Vai é, bater em oriçangas. Ah, pô, eu sou um cagão. Viu? Oi? Oi? Ah, anda bem, aqui não bebe muito não. É Tem uma dessa? Pronto. Gosto de fazer 3 anos. Não, 3 anos e meio já com ela. Eu tenho uma. Ah.16. Peguei lá e lauto 30. Foto boa, eu comprei lá também na. Na Yamaha de lá. Ah não, essa pegar aqui lá. É essa aqui, ó. Não. Essa é a 16 também. Olha aí, amigo. Exusitado né, achei um outro dono de MT também, você vê pra gente passar fazendo um amigo aqui, um amigo ali, top top, very well, vamos indo, meu planejamento finalmente foi concretizado, nós vamos passar por Oriçangas. Depois acho que irá. E pirar Inspirar, a gente desce. Volto pra Salvador. Pela 324. Tudo bom pra vocês? Poxa. Não sabia que era assim, né? Esse trecho. Da 504. 504 tá bem urbanizada mesmo. Muito, muito, muito. Mari Irará, pronto, vamos, vamos Irará, né? Irará a gente volta. Eu falei Pirá? Ô oh, gente, se eu falei Pirá, perdão, é, é, é Irará. Pirá é, é, é perto de, de Feira, é 116, por ele assim, leste. irará, irará a Lagoinhas. Agradece sua visita e volte sempre. Voltaremos a Lagoinhas. Assim que o momento for oportuno e a gente tiver o que fazer, né? Porque é né, todo dia consegue nem hoje, né? De bobeira. Nada pessoal, desculpe. Vamos lá. Aracari. É Aracari? <risos> Aramari, 10 km. Oriçangas, 30 km. Irará, 48. Vamos pra Irará. Irará, é irará Oh porra de nome Confuso, bom galera Até mais, até a próxima